Você já foi desafiado alguma vez? Como você se sentiu? Os desafios são aquelas provas que nos tiram da zona de conforto. Aquelas que nos fazem lutar, aquelas que nos fazem crescer, aquelas que nos fazem se apegar a Deus ainda com mais força. Olhe o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 27, versículo 5 pois, no dia do desafio, Ele me guardará protegido em sua habitação. Aceite os desafios que Deus tem lhe apresentado. Eles, com certeza, te trarão grande aprendizado. Os desafios nos fazem crescer muito. São aqueles que nos põem à prova para podermos alcançar ou chegar um pouquinho mais perto da perfeição de caráter. Deixe os desafios serem uma bênção na sua vida e que Deus te abençoe.